O curso do SPCE está pronto, agora você pode navegar no sistema sem medo, Pode conhecer todas as formas de lançamento das suas receitas, das suas despesas. Vai aprender a fazer os relatórios das 72 horas, das contas parciais, contas finais, retificadoras. Vai aprender a lançar a vaquinha virtual, financiamento coletivo, eventos de arrecadação, as carreatas, as despesas com combustíveis, mão de obra, dobradinhas, receitas de partidos de outros candidatos. Fornecedores, cadastramento de contas bancárias, dos recibos eleitorais, vai gerar os seus relatórios de entrega, as suas contas parciais finais. Agora você pode, com tranquilidade, acessar o curso do SPCE, aprender tudo e seguir rumo a contas 100% aprovadas. Um beijo e até o próximo.